Jornalismo, informação, opinião, humor, opinião para quem tem pressa. O Meia Hora está no ar. Adriana Bezerra. de volta, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Estamos ao vivo em várias plataformas e hoje eu sou Fabiano Gomes. Já para enganar dá para alguém aí? Parece, parece um pouquinho. Parece pouco. <risos> Bom, hoje hoje pelo menos assim estamos cá. Só um Temos Praga como convidado especial e o professor Flávio Lúcio como sempre. E como a, na ausência do gordinho, Sim. né, que eu trato como o nosso Faustão, a gente vai poder até falar mais sem ser interrompido. Porque... Graças a Deus! É técnica master dele interromper tudo. Você é. vai naquela linha de raciocínio, de repente o cara vai e te corta. Eu sofri isso desde 1900 e cocada com o Fabiano. E era disso daí que surgiam as brigas, tá? aquelas brigas uhum. que a gente pegava no rádio. Vem justamente daí, de tanto ele me interrompeu, eu começava a ficar fula da vida e partia para o ataque Mas hoje, a edição de hoje do Meia Hora, a gente vai tratar dos assuntos que pipocaram durante toda essa quarta-feira 8 de janeiro de 2019, começando, professor Flávio Pela nomeação do primeiro irmão, Lucélio, né, pelo prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho Deu muito o que falar, muita gente da oposição meteu a boca no trombone e eu vi que o senhor escreveu lá no leiaflaviolúcio.com.br sobre esse assunto. Afinal de contas, é nepotismo, não é nepotismo? O que falar sobre essa ruidosa nomeação de Lucélio para compor o staff ali principal do irmão Luciano Cartacho? Bom, Adriana, a maneira, a forma encontrada pelo prefeito de justificar o injustificável foi argumentar em função de uma de uma de uma, de uma, da uma súmula da súmula não, é do STF que trata de casos de casos semelhantes em que essa súmula autorizaria Cargos a, de confiança. A, a, a contratação, a, a nomeação de parentes para cargos de confiança. É, o problema é o seguinte, a, a, a súmula ela não, é um, não é uma lei. Ela não, né, a súmula é uma, um, um esforço que o, o STF faz de uniformizar, uniformizar a decisão da justiça, para que o, o país, no, espalhado aí afora, né, por decisões que chegam à justiça, cada juiz tome uma decisão que coloca é interpretações diferentes. Ah, mas é uma diretri, um diretriz, então, que vai de encontro à lei nepotismo. Sim, a, o problema é o seguinte, o que regula essa, essa, essas nomeações no município de João Pessoa é essa lei, que foi de iniciativa do próprio Luciano Cartacho. Quer dizer, veja bem, até 2000 e, final de 2016, nós não tivemos no município de João Pessoa uma lei antinepotismo, né? Nós só tivemos casos, pregressos, em que o próprio Centro poderia, até 2016, nomear quem ele bem entendesse da família. E só depois da eleição ele encaminhou uma... já existia lá uma, uma discussão, mas ele encaminhou um, um projeto à Câmara e a Câmara acabou aprovando. Né? Mas o fato é esse, é, que, é na minha na minha interpretação, eu acredito que é, essa justificativa, tanto de um plano ético, ela é absolutamente questionável, porque... É, por mais que, é, quando se fala de cargo de confiança, não é um cargo de confiança pessoal, dizer, o que estabelece o cargo de confiança é, claro, você tem que ter alguma relação, alguma identidade política, mas não necessariamente tem que ser da família, né? Agora, quando há um, um conflito, quando, por exemplo, um, um município, eu imagino que seja é, a, a interpretação mais correta dessa questão seja essa. Num município onde não existe uma lei nepotismo por exemplo... né Vale a súmula. Então, quando essa questão vai à justiça, aí então cabe a interpretação pela súmula do juiz que vai... Resolver o conflito. Agora, existe uma lei, não? Não faz sentido. existir uma lei e o próprio prefeito que encaminha o projeto Descumpre a palavra Eu vi norma. muita gente da oposição tripudiana essa, essa essa nomeação, né? E justamente indo indo para as redes sociais e falando do, do, do nepotismo, da moralidade e tal. Mas o, o senhor que conhece bem os bastidores da política, quem é quem nesse universo? Tem alguém? Na oposição que seja, é, que possa realmente ter a legitimidade para tratar desse assunto. Porque, por exemplo, eu lembro o antecessor, né, o antecessor do Luciano Cartacho, o, o, o, também ex-governador Ricardo Coutinho, tinha um irmão Isso. dentro, compondo seu staff, né? o Coriolano Coutinho, comandava em Lu. Em Lu, né? é, A esposa atual dele era. E continua sendo, inclusive, no governo de São Azevedo, secretário de Finanças. Então, assim, há alguém nessa Paraíba que realmente possa apontar o dedo para Luciano Cartacho? Tem a legitimidade de dizer, olha, eu, eu posso apontar porque eu não faço isso. É. Eu? É, não eu mas posso. Você, você está na política, Paragas? Não, mas eu posso apontar. Você é da política? Não, você pode. Eu também posso. É professor, provavelmente. Nós podemos. tô falando da política. Ah, tem ninguém não. Alguém que já tenha a canetinha BIC na mão. Não sobra um. Aliás, por falar em canetinha BIC na é. mão, o que foi a nomeação do filho de Hamilton Mourão, hum, salário é a superior política, né? a 37 Brasil mil tá, tá reais, Exato, como querido. assessor especial para o agronegócio de Jair Bolsonaro. Quer dizer, mais uma vez, Bolsonaro me faz lembrar Cazuza, né? As ideias não correspondem aos fatos. O Bolsonaro que adora falar em meritocracia. E me parece que vale até a página... Um. Dois. <risos> Só passar uma página. Primeiro parágrafo. É. Primeiro parágrafo. Lide como diria os jornalistas. Como é que você vê essa nomeação do, do filho do Hamilton Mourão? Olha, são casos que a, remontam esse passado no Brasil que parecia esquecido. Eu particularmente não me lembro, já que o governo, os governos, por exemplo, do PT foram tão criticados, mas eu não me lembro de casos semelhantes a que terem ocorrido em governos do PT, por exemplo. Nem, acho que nem do governo Fernando Henrique, casos que explicite de maneira... Que, que torne de maneira tão explícita essa relação absolutamente antirrepublicana, né? que é um termo que a gente gosta muito de utilizar quando se refere a esses, esses casos. E o caso do Hamilton Mourão, que é um militar, né? e, e normalmente se tem, é, se faz, Se, apregou se espera a esse, uma austeridade né? moral uma austeridade. maior. O próprio, né? próprio vice-presidente, existem denúncias contra ele é, de envolvimento em... em, em em questões de fornecedores das Forças Armadas, que ele recebeu benefícios como viagens a Londres. Né? Então não é algo que esteja, digamos assim, não é exatamente uma novidade. A novidade nesse caso, o caso do Bolsonaro, o próprio presidente da República, os seus filhos, né? Eles, os, os, os quatro filhos de Bolsonaro estão na política. Né? Quer dizer, é, parece é é uma linhagem que... É. familiar que, que é, estabelece uma, a, a política como meio de, de ganhar vida. Né? Não, é, não é possível esse que esse, é todas filho, as pessoas tenham essa é vocação Esse é o filho do Hamilton pra... Mourão. 37.500, é isso o salário desse camaradinha? Isso. isso, querido. Inclusive, a nomeação do filho do, do Hamilton gerou muita contestação dentro do ambiente interno do Banco do Brasil. Né, ele era um ele é um servidor de carreira do Banco do Brasil mas ali naquele staff intermediário né nada que justificasse Acho que 12 mil né, é, nada que justificasse uma promoção tão vistosa né um salto tão qualitativo e ele e, e, eu, eu, eu prestava assessoria também no banco mas era como você me lembrou para é, o, o setor do, agronegócio. do agora agronegócio agora ele vai ele vai assessorar a Presidência da República a, a Presidência do, do Banco do Banco, Brasil. Do, banco do Brasil que exige um nível de, de qualificação, um nível de especialização muito mais amplo. Né? Quer dizer, não se sabe exatamente. Porque eu, eu estava vendo agora, na, vindo para cá, a justificativa do general, do vice-presidente, se referindo ao filho como uma pessoa de, de qualificação técnica, como honesto. Como tá. Bom, isso vem de um pai, não, não é exatamente não é, não é. A, a, o. o a, digamos assim, o. o atestado que se espera, né? É, dificilmente um pai que deve ser responsável pela é. própria nomeação, ele deve ter. Com ele falou também que critérios. o filho não foi bem aproveitado, né? Nos governos passados do Banco do Brasil. <risos> por que será? <risos> será que tem competência? Não é, é realmente para um governo que começa falando muito, batendo muito na tecla da meritocracia, foi uma bola fora danada nada. Não Mas é o, que está, ontem nós, nós até só tratamos um pouco disso, como falando daquele caso da Daniela, porque agora é o seguinte, isso é o, nós estamos, essa discussão sobre... Eu, eu tudo, vejo assim tudo... que você é muito encantado com a Daniela, você já escreveu que Daniela pode ser, liderar a oposição, ontem aqui você praticamente acendeu uma vela para o espírito dela... Que Deus a tenha muito bem lá em Brasília. <risos> por conta desse gesto, né? Embora, Eu de fato, mas ela também me lembre muito Cazuz, as ideias dela não correspondem muito aos fatos. O PP, quer dizer, a família Ribeiro. Hum, hum, Faz, assim, reuniões, eu imagino, reuniões de cúpula do PP na própria cozinha, tem aí, eles próprios gostam muito de falar que tem não sei quantos prefeitos, a custas de, é, de, do tráfico de influência do irmão dela, do Agnaldo Ribeiro, em Brasília, no governo Temer principalmente, então, assim... É... Para mim não faz muita diferença, mas, enfim, eu tô, eu tô vendo que você gosta muito da Daniela. Não, Vamos eu, eu, lá, o que é que tem Daniela de novo? Não, eu apenas lembrei, nós estávamos falando aqui do caso de, de, Daniela, de Daniela Ribeiro, sobre o... A, Ela abriu mão do... Abriu mão lá do, do, auxílio, do auxílio... Auxílio Frete, tá, auxílio tá, Frete, para tá, é, mandar a mudança. Abriu, a é um auxílio de mudança, né? É. E é, nós discutimos isso e essa questão, é, muita gente criticou Daniela por conta de, de, de uma, de uma decisão, de uma atitude que eu considerei correta. Acho que nós temos que louvar essas atitudes, nós temos que é, que seja de Daniela, se for Cássio que bom, Cássio não vai ter mais oportunidade para renunciar mais a nada, né? Mas o caso de Veneziano que que ou Veneziano o próprio Maranhão não, que Maranhão já está lá né, nesse caso específico. Mas Veneziano, por exemplo, pode ter essa essa oportunidade também de tomar a mesma a mesma atitude. É, não me parece que você tem um valor, que o Fabiano falou ontem que era 17 mil, mas parece que é, é mais do que o dobro, se eu não me engano. É 33 mil, né? 33, 33 alguma 33 coisa mil. assim. Eu, eu realmente não, não fui buscar informações sobre isso. De qualquer maneira, 17, 33 mil, não me parece que. Uma mudança, ele vai colocar um caminhão de mudança e levar para Brasília, né? Brasília. Eles normalmente não precisam desse valor total, então eu, nesse caso específico eu acho, eu acho caso, claro todo, as críticas que, que são feitas a Daniela, a família né? Nós temos, isso não é, não é específico dela são poucos, são poucos os, os, os políticos na Paraíba que é, tem, uma origem, tem uma origem que não seja familiar, o caso de Ricardo Coutinho é um caso também Ricardo, o próprio Luciano Cartacho que entrou na política não em função da, da, da, da influência da família né? Daniela é assim o irmão é, foi assim o pai né, também ou seja provavelmente os filhos estão sendo preparados para dar seguimento à carreira da familiar. né? Então, isso é um aspecto da questão. A gente tem que, estudar, a gente tem que discutir ações mais concretas. Não, você e gosta louvar, de Daniela é, e qualquer... Assim, ela, ele pinça um... Você, tem, assim, um retoque, você tem um caldeirão isso, não, nós de, de fatos que depois não, encontram, nós, mas nós, aí o um ingrediente é palatável. Nós, vamos nós, falar nós, de Daniela. Nós discutimos isso. em casa de Daniela duas, duas, duas, duas ocasiões aqui. A primeira foi... Quando eu, eu escrevi um, um artigo no meu blog é, fazendo menção que Daniela tinha sido o nome que saiu mais fortalecido da oposição. Isso, para mim, me parece uma constatação. Né? Não fiz nenhum juízo de valor referente à atuação política dela. A, nesse caso específico, eu acho que merece louvar. Eu não vou criticar porque alguém tomou a decisão, uma decisão correta. Porque Daniela é, é, é filha de. é irmã de, de Agnaldo Ribeiro, filha de de uma família tradicional da Paraíba... Ah, eu não consigo desviar. Eu acho, eu acho Sinceramente, que sim, senão não consigo. nós não vamos ter critério. Ou seja, qual é a nossa Sabe função aqui? Sabe o filho de peixe e peixinho não é? Não, mas aí, veja, você tem que julgar os políticos... Quem sai pela... os seus não degenera. Tem, tem uma frase que eu gosto muito, Adriana, é o seguinte, é a prática como critério da verdade. Né? É, ou seja... Ah, tem gente que faz aquela retórica Faz todo um discurso Nós acabamos de discutir aqui mesmo Sobre nepotismo né? E de repente quando vai ver isso, A prática, como você mencionou, é totalmente diferente né? não, não corrobora o, o discurso Nesse caso específico Me parece, veja bem, outro, outro caso que, que, que, eu, que eu gostaria de lembrar o, o, o, o, nepo, o governo do estado Não existia uma lei anti-nepotismo Aqui na Paraíba Sabe quem criou essa lei? Cássio Cunha Lima Hum, em é 2007, logo após a reeleição dele. Até então, ninguém falava disso, né? porque a prática do nepotismo... Não por era exemplo... de Rui? Isso não foi um projeto de lei de, de, de, de, de Rui Carneiro? Não, eu acho que se, se foi Cássio acabou, como, como tem também Na prefeitura também tem assim, tem um projeto Assim, já é de É ruim Rui foi uma lei federal É, eu realmente, eu, mas eu, eu lembro que Cássio foi quem Inclusive teve um debate Cássio, porque Cássio tinha ganho Ele a tinha que demitir quantos parentes para poder ele, colocar Ele teve ele que demitir monte, quantos né? parentes para um, poder um bocado, 15, Colocar essa lei né? em vigor Um bocado, né? Um bocado Praga, hum. solta uma praga pro Hamilton Mourão. Uma praga? É Rapaz, ah, ó. Não pra ele não. pegar, ele tem um pouquinho de vergonha na cara, porque, vou te falar, viu? Oi, porque, eu não sei não, já falei tanto de Bolsonaro essa semana, de Damares, que falar Não, e tuas o rapaz... praias pegam, Damares tá aí, pra não cai, não tá... Esse filho dele, o bichinho, hum. será que esse bichinho, ele conseguiu chegar lá por conhecimento? Que não foi, né? Que o pai dele reclama que não, ele passou... Não, mas é por conhecimento, Do pai sim, dele. sim. Mas o seu conhecimento profissional psicossocial de inteligência. É verdade? Ele tem dois filhos deputados. Um filho era ele, deputado federal, por Rio, o outro deputado federal por São Paulo, um deputado estadual e o outro vereador. De quem? É de, de Bolsonaro. Tudo filho de Bolsonaro, todo estudando na política. Esse rapaz aqui, o Antônio Mourão. Ele era como ele era do Banco do Brasil uh, já, né? É, agora o salário mínimo aumenta 8 reais. aí Ao barra ganhar quase 40 mil conto. Vai dar o Pela na sua mão, meu filho. Se liga. Vai. Vai dar o Pela na mão dele. Olha, ainda assim. Eu, sou... eu, eu só fico, eu só fico é, pensando, imaginando aqui as pessoas que acreditaram nesse discurso. Exato. É, pois é. Não, que creem ainda, né? Porque Cara, a Lua que ainda, ainda, ainda cultivam tá... uma certa ilusão né? é. sobre Olha, as Olha, outra intenções. coisa, outra notícia lá do Centro Administrativo Municipal, Ei. além dessa nomeação de Lucélio Cartacho tão ruidosa, é que o PSDB, Menino... aliado político de Cartacho, <risos> o perdeu... O principal aliado Pois prefeito. É, o prefeito perdeu o... a única pasta que tinha né? nessa mini-reforma que o prefeito anunciou ontem. Como é que pode o Partido Super Aliado? Que é uma, uma pasta. cultura, será? Que... Eu então... acho que Cartacho está buscando também um... se desvincular. É... O próprio Cássio, acho não sei se nós chegamos a discutir isso na semana passada, o Cássio deu uma entrevista na semana passada, uma das rádios de uma pessoa, em que ele atribuiu a derrota dele e do grupo político dele em 2018 ao grande peso político que o lulismo, que o petismo, que a esquerda tem no Nordeste, né? teve no Nordeste 2018. Eu acho que Cartacho deu um, um, um, fez um movimento errado. Né? Se, quando se, saiu do PT? Quando saiu do PT, ali em 2016, apesar de. Veja o seguinte, a situação não era fácil, né? mas muitos os, os prefeitos que concorreram no cargo em 2016, mesmo no, ou do PT, ou, ou, ou, é, ou da esquerda, né? Porque o, o Luciano era o único, dep, o único prefeito do PT no Nordeste. Mas veja, é, o, o, o prefeito de, de Aracaju do PCdoB venceu a eleição. O prefeito do PSB de Recife venceu a eleição. O prefeito do PSB de Fortaleza vencer a eleição. Ou seja, foram eleições mais disputadas, mas eles acabaram saindo. E Cartacho tinha uma, uma, uma administração relativamente bem avaliada que permitiu que ele vencesse aquela eleição. Quando ele fez o um movimento de saída do PT, mas não só ele não fez só isso, ele saiu do PT para ir para um partido que era. Fez uma guinada à direita. A direita, que estava no extremo do e, e os irmãos têm. Os irmãos têm, toda uma militância né, isso, na, na, na Rompeu com toda a trajetória, colocou em um constrangimento que ainda hoje é visível no, no, em, em militantes históricos do PT que estavam na administração e que resolveram, não foram todos, né? Adalberto, Adalberto Fugêncio, Delvânio. um monte, né? É, resolveram romper com sua trajetória para permanecer com, com Cartacho, né? Então, eu acho que agora Cartacho está tá fazendo esse movimento buscando... É, é, se desvencilhar um pouco da sua imagem do PSDB para inclusive ele saiu, foi para o PV né ele, sa, ele saiu já, já está já saiu do PSD foi para um partido digamos assim mais mais de centro que num, num plano internacional digamos assim que é nesse campo mais de centro esquerda que é o que é o partido verde né uhum. e eu acho que que ele faz esse esforço tá para tentar um quebrar um pouco isso sem saber tá, agora precisa ver aí também é, ele, além de ter feito essa ter, ter tomado essa decisão que vai Atingido fortemente politicamente, principalmente na próxima campanha, é, ele também faz um movimento de aproximação com o governo Bolsonaro. Né? Então, é, o próprio Manuel Júnior já declarou também em entrevista que é, se coloca como um dos interlocutores. É, do prefeito com o governo Bolsonaro. Então, certamente. Não é, um... não, também não sobrou muito espaço para ele, não, né? É, mas aí eu acho que todo mundo precisa, né? Precisa fazer essa, pelo menos essa conversa institucional com o governo. É, mas nesse caso não é, não é só uma relação institucional, né? É uma relação que envolve. Porque, veja, o Bolsonaro, não, não, nesse aspecto, ele, o tratamento que ele vai dar aos aliados é o tratamento, por exemplo, aos aliados, não. Aos adversários é o tratamento que ele deu ao governador ao do Ceará, né? que está vivendo um problema lá e, e ele mandou autorizou a força de segurança mas fez um ataque desnecessário ao, ao, ao governador do Ceará chamando de radical, de esquerdista. Não, o Bolsonaro falou. Iria. Ele, ele, ele sopra, chegou né? a dizer. Ele chegou a dizer. Eu não sou o presidente deles, né? O deles né? são os governadores nordestinos que, por sinal, nenhum deles foi a posse de Bolsonaro estrategicamente marcaram as suas próprias posses para um, para coincidir né o horário da agenda e ter um dar um bypass no presidente e recebeu do, do bolsonaro né essa essa candura essa pérola não sou o presidente deles e eu quero ver quando eles vieram pedir dinheiro eu já falo esse assim também é, eu aí, assim. você oh, que oh, isso aí é, que, Adriana, é que quebra professor. totalmente esse discurso do fala falando cara. em bolsonaro aí hum. mas voltando aqui um pouquinho pega na br para a o que é que você acha da nomeação de Morgana Macena, do PSL, pra, para a Secretaria da Mulher? Ela é uma pastora paraibana, Exato, não é isso? lá de cabedelo. Eu não conheço. Você conhece? Já foi alguma nomeação da pastora morgana? Não. Não. O que é que você acha? Não, eu, eu nem sei. É, é o segundo secretário. paraibano, né? Primeiro foi o pastor Sérgio Queiroz. A, a, não, a, eu sei que a igreja evangélica tom, tomou de conta dessa pasta, né? Dos é. direitos humanos. O pastor Sérgio Queiroz vai... Isso. Né assumir uma coordenadoria, essa pastura também é... Ela foi candidata a deputada federal, né? Teve só seis mil e poucos votos e conseguiu ser eleita. Mas aí ganhou a eleição com esse convite, não é verdade? Eu espero, olha, eu, eu tive até inclusive a oportunidade, de, é, é, semana passada, de conversar com o Sérgio Queiroz, porque eu tinha feito um artigo, eu escrevi lá no meu blog, adrianabizerra.com.br. é... Observando que, na primeira mensagem dele, ele não fazia referência à comunidade LGBT, né? E, e a coordenadoria dele abraça essas demandas, as diretrizes, as políticas públicas para a comunidade LGBT. Aí ele me ligou, foi muito lorde, como a gente costuma dizer por aqui, né? E, e fiz esse contato, assim, olha, tá contido nessa minha fala, quando eu, eu trato das minorias, eu tô falando da... da, da das políticas para a comunidade LGBT, fez inclusive, aproveitou o ensejo, fez uma declaração a respeito de um ataque homofóbico que aconteceu no primeiro dia do ano aqui na Praia de Tambaú, um casal gay foi perseguido a pedradas é, e foi testemunhado por várias pessoas, eu aproveitei um relato de uma pessoa que foi testemunha desse ataque, ele se colocou contra, disse é, que vai realmente trabalhar no sentido de proteger... Né, de proteger a comunidade LGBT, mas o que a gente vê é, é e, e aí assim, dentro da comunidade evangélica, a grande maioria vê a comunidade LGBT como assim uma prática que como assim comportamentos que não são do agrado de Deus e a gestão e, a, e a essa esse ministério comandado por Damara está todo impregnado dessa filosofia né dessas crenças evangélicas eu realmente eu não sei o que, que danado pode sair daí não, não, é, não é surpresa assim nós tivemos em 2018 uma quase unanimidade no meio evangélico não, não foi unânime porque você tem uma quantidade de... De pastores que não votaram e até criticavam Bolsonaro, mas, é, na sua amplíssima maioria, é, a comunidade evangélica de, abraçou. Abassou, e nós tivemos aquele manifesto, aquele manifesto. Né, aquela, não, eu né? acho estranhérrimo que hum. a comunidade evangélica né, seja contra por exemplo, é, diga que é uma abominação ser homossexual e, e fale contra a violência e abraça a candidatura de um candidato que pega uma criança inocente e faz sinal de arminha com a mão. Eu, eu juro que eu não consigo entender. E, aliás, eu vou dizer um negócio aqui que eu, eu vou levar lapada até umas horas. Mas a experiência que eu já tive em igreja evangélica e eu sempre busquei muito, me mostra o seguinte. Quem realmente crê em Deus... Não participa de igreja. Não, não, não tem como. É, não é compatível sabe do, do, o, o evangelho realmente que você vê lá no segundo livro foi a mensagem de Jesus e o que se prega na igreja. Eu não consigo reunir aquele, a, as mensagens do Cristo com o que se prega lá, porque para mim seria absolutamente automático, descartável, se, se você pega um candidato que faz arminha com a mão de uma criança, não, não dá para comungar com a criança cristã, não dá. O ah, pior é o seguinte, na sábado passado... Aliás, eu frequentava viu, uma igreja evangélica eu deixei justamente no período Bolsonaro. de disse, não, vocês não vão me convencer nunca de um negócio desse. Não dá, não, não é eu, eu não, não consigo realizar aqui no meu cérebro essa essa reunião entre um camarada que prega a porte de arma, que pega uma criança, faz sinal de arminha e, e quer perseguir A, B, C, não, não dá. É, no sábado passado, eu tive uma uma mesa de, de, de, de, de amigos, é, e nós trocávamos ideias sobre a política de segurança, sobre violência e é, as pessoas com quem eu discutei eram pessoas religiosas que iam na missa, eram católicos, mas que assim, defendiam com, com tanta ardor uma ideia que eu acho que, que se Cristo é, voltasse à Terra, né? Na, o último e... lugar que iria nas igrejas evangélicas no Brasil. Com provavelmente não aprovaria esse tipo de discurso, né? Porque é, assim, é estranho que um cristão tenha, um, fale com tanta ardor, defenda com tanta veemência é, um, um, um ato, atos de violência. E por né? falar em arma, hum. antes de né? passar para o assunto, vamos mandar um abraço para o pessoal que está aqui no arroba Fabiano ah, Gomes PB, favor. querida. Mandar um abraço ao Rosendo Robbins que está nos assistindo. BC Chaves, Ana Maria Juvencio, Jair Sumatos lá de Pedra de Fogo, tá pedindo pro prefeito Dedé pagar os servidores no mês de dezembro ainda. Meu Deus do céu. Marcelinha de Passos, Sandra Maria, Ana Maria Juvencio, Jamil, Leleto PB, Cris Jovem muita gente. Claudiano Santana, Fabiana Bezerra, Adriano Andrade, Jamil, L Cordeiro, Zé das Pegadinhas, um monte de gente. Zé de quê? Zero das pegadinhas. Zero, zero das pegadinhas. É. E Felipe Ponto Marinho, pessoal do Fabiano Gomes PB, aquele abraço. Bom, eu ia falando de arma, Sim. o Onix, o, o, o nome do carro, com o carro de o ca do de carro. De o é. o, o, o Onix Loredzoni disse que o de decreto para flexibilizar o porte de arma hum. tá pronto na próxima semana. O porte? E é que eu Você posso vai... ter ele em casa, é? Aposto que eu posso estar na rua, não. né? Não, pode andar O porto não é para ter em casa, não? É Para andar aqui, aposto Eu quero ver próxima semana aqui Todo mundo colocar, apresentando suas armas aqui nessa mesa Oxe, é só levar minha sogra comigo <risos> Só andar com a minha sogra que arma Será melhor? que vai ter uma bolsa, arma? Porque uma arma é caro, é caro pra é danado, né? A, a, a, a indústria armamentística brasileira tá comemorando, né? É, porque... Mas é um negócio assim, por exemplo, eu vi tanto pobre desejando ter uma arma... Oi, zero? Vai, é vai bombar a feira ali das armas. Ai, ai tem isso, né? E não vai é? abrir as barraquinhas, agora vai ser liberada? Pois é, quanto é que custa uma arma, gente? Não sei, não. Mas então eu vi uma, aí, uma coisa assim, uma pistolinha de nada, assim, um negócio que faz cócega e curra de quase 4 mil. Meu Deus do céu. Não, tem, tem as, mata os caras também para ter uma arma, né? É. E, e o que pode acontecer, o que provavelmente vai acontecer bastante... É, pessoas que compram armas sendo assaltadas, até mor sendo mortas para pra... ah, usar suas armas trocar. abastecerem aí quer a Quer dizer que ao é invés de celular, falando, né? vai matar uma hit, atrapa, o hit um da, da, da, da ladrãoagem vai ser arma, vai ser Exato. arma. E o pior é o seguinte... É, não, não tem o menor perigo de ter arma é, na minha bolsa, tá? Não, não eu tem. também, eu Já jamais... Avisando. Rapaz, arma não, mas um dia desse eu... ela abriu a bolsa ali na, na, na mesa... Só não saiu a arma, o era assim, brrrá. a verdade. Tinha Na tudo. Na papel, é. Tinha tudo, professor. Só não tinha arma. Só tem papel. Agora tem conta, tinha, vou ver. Conta, papel. <risos> Vamos lá. E aí, Praga? Vai. Eu vou pra onde agora. Você que tá... Tu quer saber o que bom ah, O fake news do dia, Adriana? Qual foi o fake news do dia? O fake news foi sobre a... A nomeação de Lucélio Cartacho para o chefe de gabinete da prefeitura de João Pessoa. Teve diversos veículos de comunicação e blogs que noticiaram que o gestor estaria cometendo crime de responsabilidade. A informação, no entanto, passa de um equívoco. Segundo a legislação, a proibição de nomear membros familiar é até terceiro grau e não alcança os cargos políticos como de chefe de gabinete. O impedimento acontece apenas em cargos de comissão e função de confiança, singelamente administrativos. Eu, eu, eu... Agora, oh, professor, eu não entendi ah, esse existe, singelamento. O professor discorda. É, eu, inclusive eu escrevi sobre isso, é, eu, eu, eu inclusive li a lei, né, mencionei a lei na, no, no, no texto que eu, que eu publiquei, é, é, se existe uma, uma, uma norma que foi, que é de, de, o próprio prefeito elaborou uma lei que encaminhou a Câmara e foi aprovada é, e não faz não, as exclusões que existem na legislação são restritas apenas, por exemplo a é, parentes de, de, de prefeitos, secretários que, se, que sejam ativos, concursados e que, e que é, desempenhem funções com reconhecimento técnico específico e que não, tem, não tendo outra pessoa para exercer essa função, ou seja, ele, uma pessoa, como eu disse, com reconhecimento técnico, pode ocupar a função. Uma pessoa que já esteja de carreira. Isso, exatamente. Uma pessoa que já esteja, já esteja no serviço público. Serviço público. A lei, não pode ser penalizada por um parente, né? Exato. A lei não faz eleição. menção, não, não menciona em momento algum, nenhuma restrição no caso... De, de, cargo, de cargo Político né? de, de, de nomeação, de cargo de confiança Todos os cargos são de confiança né? o, o, que, o, o que Distingue um chefe de gabinete é que a sua função É também administrativa Porque o chefe de gabinete ele Cuida do, do gabinete, das questões Do, do, né, do prefeito Mas ele, ele é um cargo que tem uma função Política mais específica, como é também Por exemplo, o, o, o secretário De articulação política Mas isso, isso deveria constar na lei. Essa, essa exclusão deveria constar na lei que não existe. Quando eu mencionei na, no meu blog o crime de responsabilidade é que quando um prefeito né, deliberadamente se, vai de encontro a uma lei que ele não é só porque ele, ele, elaborou, ele elaborou essa lei, ele propôs a lei mas, a, mas quando ele, ele, a, ele não respeita uma lei que, uma lei do, do município qual é a consequência disso? Isso pode ser visto, né? isso é uma questão política. O caso de Dilma é um caso, específico, caso típico. Né? Quer dizer, se interpretou que os empréstimos. Se interpretou como é, os repasses que o governo fazia aos bancos públicos é, para o pagamento, os bancos faziam o pagamento sem a obtenção ainda do, dos repasses na conta, do, na conta né? feitos pelo governo federal, se interpretou isso como um empréstimo. Daí porque se chamou de pedalada fiscal, né? E era algo que vinha assim que se praticava. Quando politicamente há anos. se quer, se arranja um motivo. Exatamente. Ó. Nesse caso, como o, o prefeito mantém maioria na Câmara, muito provavelmente não vai dar em nada. Ponto. Sim, provavelmente. Mas o que eu estou contestando aqui é que, como eu disse no começo também, a, a, a, a, a, as súmulas vinculantes ao STF não é uma lei. Não são uma lei. Elas, como eu disse, o que é que o STF faz? Estabelece uma, um, um, um, uma linha para que os juízes não fiquem tomando decisões ao, ao seu bel prazer. Que, que sigam, mais ou menos, uma interpretação que já foi dada, uma jurisprudência, né? e que é, adotem essa jurisprudência nas suas decisões. Como nós temos uma, uma lei específica no município que regula essas contratações, o, o, o prefeito deveria, teria a obrigação. De de, de, de, de, de de respeitar essa legislação Por isso que eu acho que caberia, sim um, Uma discussão sobre crime de responsabilidade Nesse caso específico De qualquer sorte De qualquer sorte é, Eu volto a me referir A muitos agentes da oposição Que foram às redes sociais Tratar desse assunto e pilherear E apontar o dedo é que a essas pessoas eu digo, nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado. Então, ninguém tem legitimidade para criticar o prefeito. Não das hostes de política de gestão. Eu não sei se os políticos, eu não sei, eu tá, provavelmente tenha, não, não, não, não, vou buscar, mais nosso papel aqui não é nem elogiar. Não, estou fazendo nem uma crítica aos que criticaram né? e que. que, sabe, usaram das mesma práticas. Aliás, eu achei a oposição muito. Você acha que foi, foi achei, leve? Achei. Foi? Eu achei em relação ao caso específico, né? Quer dizer no é, um caso que merece uma abordagem política sobre a, sobre a temática que envolve também, é, principalmente porque não, não, há, não há espaço dois, político para, por exemplo, uma, uma sanção mais rigorosa Sim, uma, sabe, mas uma talvez responsabilização isso, talvez porque, do prefeito talvez porque no caso haja um telhado de vidro também tão grande quanto muito é calado, a Poção, o, muito de, o, de, o de Luciano Cartacho Qual é a praga do dia? A praga, a praga do dia, mulher, pra gente terminar, né quase terminar não, mas já me, já me apontaram aqui que a gente passou faz tempo Já? Já Olha, a praga do dia é essa cesta básica que subiu de novo Foi mesmo, Foi, não? né? Foi. Segundo o diese fia Os preços que mais subiram foram do leite integral, do tomate, do pão francês O pão francês O oh, né? pão francês A bom. carne bovina de primeira, o arroz, a agulhinha e a batata Mas desde quando que a gente, eu, no, no, carne de bovina de primeira pra mim faz mais não não, não, mim carne não, de, de não. terceira não. Mas, Olha, o Dieze calculou Aqui brasileiro, para ele conseguir pagar essa cesta básica, conseguir viver, ele tem que ter um salário de R$ 3.960. Aí me diz onde é que acaba com R$ 954. Não tá quanto, papai, mil, quanto não, essa, não Na verdade, essa cesta básica tá em real, né? Não, isso aqui... É real. Por exemplo, onde que entra na cesta básica do brasileiro hum. carne de primeira, gente? na Lá do povo do Senado. Oh, Mas ali oh. não é... O povo sexta que... básica, o DIEZ entende como uma ração mínima necessária para uma família de é. quatro pessoas viver o Mas para você conseguir viver com isso aqui, tudo em sexta básica, que tem um salário Não, mas mesmo. o DIEZ tem que... Estou falando que o DIEZ precisa, Sim. assim... Mas ele está levando como base o salário mínimo. Encontrar-se com mesmo, a, a dezembro, realidade. dezembro, que era 954. Não, é porque todo o cálculo... Você entende, professor? Todo o cálculo aí fica, na verdade, comprometido... Porque a cesta básica não é uma cesta, não é, porque deveria ser o mínimo, né, que todo brasileiro deve levar para casa, não é, não corresponde à realidade. Arroz, feijão, farinha, ovo, um, de uma galinhazinha, cai primeira não. Então pronto. Uma carne de terceira é 21,50, o chão de dentro, o quilo? Há um erro de origem aí a partir dos produtos, né? Tem. Que não fazem parte, né, do... do... Tem. Da geladeira, da mesa, dos armários do brasileiro. Mas essa é a praga do dia que essa cesta básica só para de crescer quando eu morrer, que eu não vou comer terra. <risos> Somente Bom, a gente vai ficando por aqui. É, amanhã tá? é o gordinho o tempo. tá de volta. Em nome de Jesus. Volta, interrompendo a gente o tempo todo. O nosso... Glória a Deus. Faustão Made in Paraíba Diga Faustão. Faustão. Bateu pino. Que bateu o pino. Faustão? Pino foi feito pra bater, Faustão! Bateu o Pino! Eu vi. Assim. Bateu, foi feio foi que feito que pra bater. Eu acho que quando ele falou merda, chegou lá a Globo disse, ou oh, ele... Se retrata... ou oh, Não! A concessão. Acho que isso foi nas redes sociais também, que essa turma... Também! Mas gente, assim, o Bolsonaro já avisou que vai passar tesoura nas verbas já da Rede Globo, né? A, a visor, vamos a ver até quando ele aguenta É mais fácil a Globo passar a tesoura nele Olha, eu vim escutando também a CBN de, de, nacional no, no caminho aqui é, O bombardeio Vai começar. é poderoso, poderoso. Contar, aí, A Globo não tem mais, como já ficou demonstrado, a Globo não tem mais capacidade de eleger Aliás, já desde Lula, desde que era Lula. assim, né? É. A, Globo, a Globo sempre apoiou os candidatos em oposição ao PT e agora não apoiou o Bolsonaro também mas a Globo não tem capacidade de eleger um presidente, mas tem capacidade, como já ficou de demonstrado destruir. também, de destruí-lo de e até depô lo né? Diga se seu Instagram pode seguir, seu Instagram. Por favor, @AdrianaJornalista. Adriana Jornalista. Segue. Ontem, em 5 minutos eu ganhei 100 seguidores. Professor, tem Instagram, lembra, professor, seu Instagram... Agora, anotou? Acho é arroba, arroba, Lúcio. Acho. Acho, arroba acho. acho, que é falando do Lúcio. Flávio Lúcio Vieira, eu acho. Eu meu é o Fábio Praga, você segue. Amanhã nós estaremos de volta com o Gordinho, comandando aqui essa bancada. e lá do outro lado, esperando só ele me chamar. Um xerixau. Até amanhã. Até amanhã.